Olá, tudo bem? Aqui é Manuel André. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você está sendo bloqueado por links no Facebook, nesse vídeo eu vou te ensinar como você deve fazer para você evitar o, os bloqueios do, dos seus links, tá certo? O Facebook ele não gosta de links de afiliado. Se você trabalha no nicho de emagrecimento ou no nicho adulto ou no nicho de ganhar dinheiro e você pega os produtos e divulga com certeza você vai ser bloqueado porque nesses produtos tem muitas palavras é, fortes entendeu e o facebook entende como palavras enganosas na, na página de vendas desses produtos aí por isso que o facebook bloqueia os links então se você divulga os seus links de afiliado em algum desses nichos eu vou te ensinar como você deve fazer para você não ser mais bloqueado ok a primeira coisa que você deve fazer é você criar uma página e dentro dessa página você vai colocar o seu link de afiliado tá certo Para você fazer essa página você vem aqui ó nesse aplicativo aqui da play store aí você procura o google drive se ele não tiver instalado no seu celular, você instala ele, tá certo? Aí quando ele tiver instalado, você clica aqui, ó, em abrir. Aí ele vai abrir essa página inicial aqui do Google Drive. Agora você clica nessa opção aqui, ó, onde tem mais. Você escolhe documentos do Google. Esperar criar o documento. E é aqui onde nós vamos criar uma página para colocar o link de afiliado, tá certo? Você já tem que estar tá em mente do produto que você vai divulgar para você saber o que você vai fazer, ok? No meu caso eu vou divulgar o produto Desafio Emagrecimento Inteligente. Vou pegar o primeiro uma imagem e vou colocar aqui. É, pode ser uma imagem bem chamativa ou um logo do produto. Vou procurar uma logo. Vou voltar aqui. Você não apaga, tá certo? Você deixa aqui ó a aba aberta, tá certo? Só você voltar o que vai estar tá aberto aqui. Você sai aqui sem apagar. Aí você vem aqui no Google. Ó. Agora você digita o nome do produto que você quer divulgar aqui na barra de pesquisa do Google. Vou colocar aqui desafio emagrecimento inteligente. Eu vou pegar uma imagem desse produto. Pode ser uma imagem bem chamativa ou uma imagem de logo do produto. Vou pegar essa imagem de logo aqui, vou clicar nela. Agora eu vou segurar o dedo nessa imagem até aparecer esses nomes aqui, ó, e vou escolher a opção fazer o download da imagem. Aí vai fazer o download para o meu celular. Vou ver aqui se já fez o download. Já tá ali, download concluído. Agora eu volto lá no, no documento onde eu vou criar a página. Abro aqui. Eu vou colocar a imagem que está no meu celular, que é essa imagem que eu acabei de pegar do Google. Eu venho aqui em mais, ó. Aqui em mais. Aí venho na opção imagem. Agora na opção das fotos, para pegar a imagem que está no meu celular. Aí está aqui a imagem. Ó. Eu clico nela e vou centralizar. Para centralizar a imagem, você tem que clicar na imagem. Ó. Aí embaixo tem essas opções aqui. Ó. Aí você escolhe essa primeira aqui. Aí vai na segunda opção dessa primeira. Tá certo? Aí ficou centralizada a imagem. Ó. Agora eu vou criar um título bem chamativo. Que é para a pessoa ficar bastante interessada no, no produto. Para criar esse título bem chamativo, eu volto aqui no Google de novo. Eu volto no Google, onde eu tinha feito o download da imagem. Agora eu vou procurar o site do produto. Está aqui, desafio emagrecimento inteligente. Eu vou criar um título bem chamativo e eu vou criar esse título... E para criar esse título, você pode pegar da página de vendas do produto, tá certo? Vou pegar esse título aqui vou editar ele do meu jeito. Vou colocar assim, participe do melhor desafio de emagrecimento e alcance o, o corpo dos seus sonhos. Vou fazer desse jeito aqui. Vou voltar aqui no, na página que eu estou criando. E aqui, participe... Do melhor desafio de emagrecimento, acho que vou saudável. Vou colocar aqui, acho que assim já tá bom vou colocar um título muito longo. não Para editar esse título eu, eu clico, seguro o dedo em uma dessas palavras. Aí eu venho nessa opção azul ali ó, e arrasto até o começo do título. Agora eu vou aumentar o tamanho de, dessa descrição aqui. Clico no A e vou aumentar. Vou aumentando. Acho que 14 já tá bom vou colocar em negrito na opção B ali, ó. deixa eu diminuir um pouco, aí ficou bem legal ali, que tem várias opções, você pode mudar a cor do, do texto, ó. o tamanho também, que nem eu estou fazendo, pode mudar a fonte, vou deixar a fonte Arial mesmo, acho que já está bom, do jeito que eu fiz aqui, agora eu vou voltar, ó. Se não der para você editar do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, no seu celular, não der para você selecionar tudo do jeito que eu estou fazendo aqui, antes de você criar a palavra, você já vem no aqui e edita o tamanho do, do texto, a cor, você faz isso antes de você criar o texto, tá certo? Vou colocar aqui o texto 8 que eu não vou mais mexer em nada, vou tirar o negrito, o B ali, ó, que é o negrito, e pronto. Agora eu vou criar um texto, e esse texto vai ser, a, vai ser uma chamada para ação para a pessoa clicar no botão, tá certo? E nesse botão que a pessoa vai clicar, ela vai acessar o site do produto, mas primeiro eu vou criar uma palavra que vai ser uma chamada para ação, vou criar essa palavra aqui, ó clique no botão abaixo e saiba mais eu vou colocar uma mãozinha ali ó apontando que a pessoa tem que clicar no botão ó. pronto já criei a palavra de chamada para ação agora eu vou criar outra palavra e essa palavra vai ser o botão que que nessa palavra eu vou colocar o link de afiliado tá certo? Para criar essa palavra, eu vou descer aqui, ó. Aí você pode colocar site oficial, acessar site, acessar agora. Você escolhe uma descrição que seja boa pro botão que você quer criar, tá certo? Criar tudo em maiúsculo aqui, ó. Acessar site. Eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó, para destacar bem. Agora eu vou centralizar e aumentar a descrição desse botão. Para fazer isso, seguro. Pronto, selecionei o botão. Agora eu venho aqui nessa opção aqui. Vou centralizar. Centralizei. Vou aumentar o tamanho desse botão. Eu clico ali no ar. Vou aumentar para... 16 ficou bom, vou colocar em negrito para destacar bem. Agora eu vou pegar o meu link de afiliado e vou colocar aqui nessa palavra que é o botão que eu acabei de criar, tá certo? Para pegar o seu link de afiliado, você vai na plataforma onde está o produto que você é afiliado. No meu caso, eu vou acessar a Monetize, que é onde está esse produto aqui que eu vou divulgar. Eu vou lá no Google novamente essa página aqui eu já não vou mais precisar agora eu vou colocar aqui monetize login vou fazer o login na minha conta da monetize para me pegar o meu link de afiliado vou colocar minha senha aqui vou fazer o login Agora eu venho nessa opção aqui de baixo de menu ó, e venho em produtos. Agora eu venho em meus produtos. Que vai abrir desse jeito aqui, eu vou escolher a opção acessar mesmo assim. E aqui tá todos os produtos que eu sou afiliado. Eu vou escolher o produto que eu quero divulgar, que é o produto que eu tô criando aquela página lá. Tá certo? E esse produto é o desafio emagrecimento inteligente. Para pegar o link de afiliado desse produto eu venho no mais ali, ó, nesse botão azul que tem o mais ali. Aí venho em URLs. Para pegar o link de afiliado da página de vendas, eu seguro o dedo onde está o link que eu quero pegar. Escolho a opção selecionar tudo. Ó. Aí vai selecionar o link todo. Eu clico em copiar. Pronto, já copiei o link. Agora eu volto lá na página que eu estou criando. Vou selecionar esse essa palavra aqui do botão para me colocar o meu link de afiliado que eu acabei de copiar. Vou segurar aqui em alguma palavra desse botão. Vou selecionar essa palavra. Aí venho ali na opção de mais, ó. Vou ali. Aí venho em link. Na opção de link. Aí colo meu link de afiliado aqui, na segunda opção. Só colar, segurar. Solto. Aí vai aparecer a opção colar. Aí eu colo o meu link de afiliado que eu acabei de copiar. Depois que eu colei o meu link de afiliado aqui, nessa opção, eu clico na naquela opção de certo que tá ali em cima do lado direito vou clicar ali e pronto já ficou o meu link clicável para pessoa clicar e acessar o site do produto eu vou clicar aqui em voltar e tá aí ó ficou uma página bem profissional agora você clica aqui no x Você volta lá no Google Drive novamente, vou atualizar aqui. Ó, já ficou, salva a página. Agora eu recomendo você renomear essa página que você criou. Para você renomear, você vem aqui nos três pontinhos, ó. Aí vai descendo aqui, cadê? Que aqui é a opção renomear. Coloca aqui desafio emagrecimento. Inteligente. Colocar aqui Face. Então eu vou renomear ela com Face para me saber que eu vou divulgar essa página aqui só pro Facebook, tá certo? Aí eu vou clicar na opção de baixo ali, ó, renomear. Vou atualizar. E pronto, já ficou renomeado a página que você criou, tá certo? Agora eu vou clicar nela. E tá aí, ficou uma página bem profissional. Ó. Eu coloquei a imagem com a logo do produto, coloquei um, uma palavra bem chamativa para a pessoa ficar interessada nesse, nesse produto, coloquei uma palavra de chamada para ação para pessoa ter a atitude de clicar no nesse botão que ficou embaixo. E nesse botão tem o link de afiliado. Aí quando a pessoa clicar no meu link de afiliado ela vai acessar a página de vendas do produto então é assim que eu crio a minha página para evitar os bloqueios por links e para compartilhar essa página no facebook você vem aqui nos três pontinhos ali ó que está na opção de cima ali do do lado direito você vem em compartilhar e exportar aí você deixa ativada essa opção aqui ó compartilhamento de link tá certo se tiver desativado aqui, ó, você vai nos três pontinhos, compartilhar e exportar e ativa essa opção, tá certo? Compartilhamento de link, senão não vai dar para você compartilhar essa página. Depois de você ativar essa opção, ela vai sair automaticamente. Aí você volta de novo nos três pontinhos, vem em compartilhar e exportar, ela já vai estar tá ativada ali, ó. Aí agora sim você pode compartilhar essa página. E para você compartilhar essa página, você vem em copiar link. Agora eu vou testar para ver se essa página está funcionando. Vou aqui no Google. Vou deslogar aqui da minha conta da Monetize. Vou acessar aqui o site do Google. Google.com Vou colocar aqui onde tem Google.com o link daquela página que eu acabei de copiar. Eu vou segurar. Até aparecer o nome colar e vou colar. Aí está aqui o link daquela página. Agora eu vou clicar na opção I. No botão I. Eu a pessoa vai acessar essa página. Vai clicar no botão acessar site. que tem um aviso. Quando ela clicar no botão acessar site, vai abrir a página de vendas principal do produto, que é o link que eu coloquei ó, no botão. Aí Esse, esse link que, que você compartilha, você pode divulgar no Facebook. Se eu voltar na minha conta do Facebook, ó, vai dar para compartilhar. Eu posso compartilhar nos grupos, onde eu quiser, que eu não vou ser bloqueado. Entendeu? Vou publicar. vou clicar aqui dentro do facebook ó. tá aí já abriu a página que eu acabei de criar ó. e se eu fosse colocar o link já direto o meu link de afiliado sem criar essa página eu ia ser bloqueado por links no, no facebook entendeu então é por isso que eu faço essa página para mim evitar os meus bloqueios por links e eu recomendo você fazer essa página também então eu espero ter te ajudado de alguma maneira com esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários embaixo desse vídeo que eu te ajudo, tá certo? E se você quer aprender a fazer vendas pelo tráfego gratuito do Facebook, sem você precisar fazer blog, site e sem precisar gastar o seu dinheiro com anúncios, eu vou deixar o link do meu treinamento de, de Facebook para você conhecer, tá certo? É só você clicar no link que você vai acessar o meu site e vai saber mais informações.